Louco por doce vai adorar essa receita. Mousse de chocolate pra comer sem culpa. Uf, concentra! Hum. Pra começar, eu vou derreter o chocolate. Pra essa receita, eu vou usar um chocolate e meio e a outra metade eu vou utilizar pra ralar no final da receita. Depois de derreter o chocolate, eu vou colocar 100 gramas de iogurte grego natural. Um scoop de bife protein. O bife protein é uma ótima opção pra quem é alérgico à proteína do leite ou intolerante à lactose. E pro. Oh. E por último, uma colher de sopa de xilitol. xilitol é um adoçante natural e ele adoça na mesma proporção que o açúcar. E ele pode ser consumido por diabéticos e crianças. E agora, chegou a hora. É só misturar tudo até obter uma consistência homogênea. Tá pronto. Agora é só colocar na taça e deixar na geladeira por duas horas. E o melhor mousse de chocolate que você vai comer na vida. Se você fizer essa receita, não esquece de marcar Essential. Até a próxima! Hum. Hum. <risos> hum. Hum.